Eu acho que a gente não vive numa democracia ainda. Eu nasci de uma ditadura militar, meus pais lutaram contra essa parada, principalmente meu pai. Foi guerrilheiro contra a parada, então eu tenho informação desde moleque. O que eu acho que a gente tem um limbo entre a ditadura e a democracia, onde a gente está. Porque a gente é um país que não viu o que aconteceu na ditadura militar, a gente deixou tudo para debaixo do tapete. Isso dá, nessas horas agora, isso dá problema. Porque ninguém tá com uma amnésia, não sabe exatamente o que aconteceu ali, sabe? A gente não está na ditadura, mas também não chegou na democracia. É um caminho longo, é um limbo. E a gente tem que brigar exatamente para a coisa não voltar mais ainda. Tem que avançar. Por isso que a saída é pela esquerda. Avançar.